Olá pessoal, na última aula a gente aprendeu como que a gente faz o agrupamento Toshi utilizando o algoritmo original. Nessa aula a gente vai aprender uma modificação desse algoritmo, né, que seria o algoritmo que a gente chama de sequencial. A gente vai ver que muda muita pouca coisa né, em relação à aula anterior. Né? Então, para quem não assistiu a aula anterior, o algoritmo original, assista aí. E para quem não se inscreveu no canal, se inscreva. É, vamos começar aqui então. Né? Vamos utilizar o mesmo exemplo da última aula, onde nós tínhamos os seis tratamentos. E nessa primeira parte, é a mesma coisa né, que a gente aprendeu na aula anterior. Nós vamos estimar aqui, né, vamos criar uma tabelinha, onde vai colocar a menor distância né, que a gente tem aqui em relação do nosso tratamento aos demais. Né? Então, tem aqui as menores distâncias e da menor nós vamos escolher o maior valor, né, que vai ser o nosso valor de θ. Então, meus dois tratamentos mais próximos, é, três, é o meu tratamento 1 um e 2, com 3.23, que é menor né, do que 12.04. Então, tá, já pode considerar ele como sendo o nosso grupo 1. Vamos verificar a possibilidade de nós incluirmos um genótipo aqui. Né? É, para isso, nós vamos vir aqui e vamos colocar grupo 1, tem o tratamento 1 e 2, e vamos colocar a distância do tratamento 3 em relação a eles, 4, a mesma coisa que a gente fez na última aula. De forma que a gente vê que em média o tratamento 5 é o mais parecido em relação ao tratamento 1 e 2, né? ou seja, em relação ao grupo 1. Dessa forma, nós vamos comparar esse valor 6.97 com esse outro valor que a gente tem aqui, que é o nosso critério né? de agrupamento, o nosso θ. Como esse valor é menor do que θ, então quer dizer que a gente pode inserir esse genótipo 5 aqui nesse grupo 1, né? incluir ele aqui. Próximo passo, a gente vai verificar a possibilidade de a gente incluir um outro tratamento nesse grupo 1, né? Então, a mesma forma que a gente fez na aula anterior, né? vou olhar aqui a distância do grupo 1, né? Dos tratamentos do grupo 1 em relação aos tratamentos restantes, ok? E vamos comparar essas médias que a gente tem aqui em relação ao nosso teta. Então, o tratamento 6 é o mais parecido aqui desse cluster 1, hoje tratamento 1, 2 e 5, né? Essa média é superior ao nosso teta, então a gente não pode inserir ela no grupo 1. Então, até aqui, tudo é igual à aula passada. Né? A diferença vem agora. Nós vamos criar, então, uma tabelinha que vai ter só os nossos tratamentos restantes. E a diferença é que, é, ao invés de utilizar aquele teta né, que a gente teve lá no começo, a gente vai atualizar o valor de teta, considerando aqui essa matriz de dissimilaridade que tem os um genótipos que não faz parte do grupo 1. Então, a única diferença é essa. Né? Nós vamos obter o θ toda vez que a gente for formar um novo agrupamento. Então, eu tenho aqui, ó, meu tratamento 3, é a menor distância em relação a ele é 4.12, do meu tratamento 4, a menor distância é 12.18, e do meu tratamento 6, a menor distância é 4.12. Dentre os menores, o maior valor é 12.18, né? que é 18, né? parece 12.12, 12, mas não é 12.18. É, coisa aí da vista de vocês. Mas o que, que acontece? Né? É, nós vamos então, ok? É, nós vamos obter o um nosso menor distância entre tratamentos, né? Então a menor distância que eu tenho entre o tratamento 3 e o tratamento 6 que deu uma distância de 4.12. 4.12 Vou até trocar aqui, né, para não confundir. Aqui é 4.18, né? Escrevi errado. Ctrl C, Ctrl V, voltou aqui. Beleza. É, então, essa medida que a gente achou aqui de 4.12, ela é menor, né, do que esse 12.18. Se é menor do que 12.18, isso quer dizer que eu posso, então é, pegar meu tratamento 6 e considerar ele como sendo do mesmo grupo do meu tratamento 3. Né? Então, esse pedido aqui. Próxima passo: a gente verificar se faz sentido a gente incluir algum outro tratamento né, nesse grupo 2. Então a gente vai fazer aqui a média do nosso tratamento né, que a gente tem aqui, que seria o tratamento 3 e 6, que faz parte do nosso grupo 2. Em relação aos tratamentos que a gente tem, que não faz parte nem do grupo 2, nem dos anteriores, né? no caso aqui é o grupo 1. Um. Então a gente faz a média que a gente tem dentro dessas duas distâncias, chegou em 14.23, a gente compara ele com esse nosso θ aqui atualizado, 12.18. Como esse valor foi maior do que 12.18, então a gente não pode incluir o tratamento 4 nesse cluster 2. Né? Então a gente teria aqui a formação de três grupos. Então é assim que ficaria né, esse agrupamento Toshé, acaba que a organização dos genótipos né, ficou igualzinho ao que a gente obteve lá no metodologia né, original, mas algumas vezes né, dá um resultado aí um pouco diferente. Okay? Então a gente aprendeu a fazer o agrupamento Toshé considerando dois algoritmos, o anterior que é original e esse agora que é o sequencial. E aí, na próxima aula a gente vai aprender como que a gente consegue fazer isso no R. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí com os colegas de vocês para ajudar o nosso canal a crescer. Ok?